Bioóleo é um material similar ao petróleo, mas de origem renovável. Sua matéria-prima é biomassa, uma fonte de energia gerada a partir de restos de animais e vegetais. Por ser muito similar aos produtos fósseis, o material tem um grande potencial como substituto sustentável de produtos que já vemos no mercado, como plásticos, cosméticos e medicamentos. Porém, uma das características dessa substância é a instabilidade química o que dificulta um pouco o seu uso pela indústria. Sabendo disso, a pesquisadora Ivana Dias desenvolve, desde o seu mestrado, uma forma de facilitar o aproveitamento do bioóleo. A gente partiu da biomassa, residual para a obtenção do bióleo de pirólise rápida. Até então, a gente já tinha um projeto em parceria com a Embrapa Florestas, que fica aqui em Colombo, e eles extraíam a lignina pirolítica. A gente olhou para aquele material residual, que é a fase do solúvel do bióleo, e falamos, nossa, isso tem um potencial. E daí foi quando eu cheguei aqui para o mestrado, teve a proposta do professor Pedro para caracterizar aquele material e a gente descobrir quais que eram as potencialidades. A proposta de Ivana venceu a etapa nacional do Prêmio Blue Sky Young Researchers and Innovation Awards. Uma competição que reconhece pesquisas inovadoras na área florestal. Agora, a equipe segue para a etapa internacional, que será realizada em 2023. Eu fui a São Paulo receber a premiação física e sentei a mesa com homens brancos e foi a única mulher a ser ouvida naquele momento isso foi nossa muito importante para mim enquanto mulher é, ser ouvida falar do meu trabalho falar da relevância do meu trabalho uma mulher nordestina também né que tipo é uma é uma um campo em aberto a gente não vê muitas mulheres né, ocupando esse espaço eu fiquei muito feliz e assim mudou a minha forma de me ver assim ver que eu sou capaz de fazer coisas muito legais a pesquisa concluiu que quando o bioóleo está em estado líquido, ele possui compostos químicos de grande aplicabilidade na indústria. E agora, já no doutorado, Ivana está desenvolvendo uma solução inovadora para a purificação de compostos a partir dessa fase solúvel do bioóleo. A solução, desenvolvida em parceria com o Cisnano, Sistema Nacional de Laboratórios em Nanotecnologias, e a Suzano empresa de fabricação de celulose, tem como objetivo tornar o bioóleo aplicável de maneira mais fácil e barata. Assim, os produtos produzidos a partir de materiais fósseis podem ser substituídos de maneira renovável. A gente tem no mercado inúmeros produtos que são de origem fóssil e o mundo não aceita mais esse tipo de produto. É um, é um sistema de consumo insustentável. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem utilizado muito, a gente não tem como se livrar desse material é, então, a ideia, é, o que a gente tem de, de ideia que é relevante no nosso trabalho é justamente substituir esses produtos.